E aí meus cookmonsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Otávio e vocês sabem, vocês estão aqui no Leite com Biscoito Hoje é um vídeo bem despretencioso. Eu não tô muito bem esses dias porque meu dente do ciso tá rasgando então eu não tô com uma cara muito aparentável, me perdoem isso Eu tô até com minha bochecha um pouco inchada Eu passei um pouco mal esses dias, tive que tomar injeções e tudo mais Eu não tinha nada preparado exatamente pra vocês Eu tava bem desanimado pra gravar algumas coisas devido à dor e tudo mais Por conta de algumas coisas com relação a isso Eu tava conversando com uma pessoa que eu amo muito e acabei ouvindo umas coisas duras A respeito disso, a respeito de me programar, a respeito de fazer as minhas coisas Na verdade, eu decidi gravar esse vídeo pra... Pensar com vocês É mais uma reflexão, eu nunca fiz nada assim no canal Tem muitas pessoas dentro do YouTube Que criam canais Para diversos tipos de coisa E com diversos motivos pessoais para isso E eu acho bem engraçado Analisando tudo isso, que muitas pessoas Que têm um motivo bem pretencioso Como é, Só aparecer e ganhar dinheiro Acaba subindo muito rápido e às vezes eu me pergunto por que isso acontece, e as pessoas que criam conteúdos mais direcionados, pessoas que pensam para criar conteúdo, que se importam com vocês que estão indo do outro lado, em, sei lá, talvez plantar boas sementinhas, sabe? E não só querer de vocês o tempo todo, querer suas visualizações, querer a quantidade de inscrições que vocês podem trazer, etc. É, e a resposta para isso tudo é que mesmo dentre as pessoas que querem só fama, ou só dinheiro, ou só coisas de patrocinadores grandes, elas conseguem ser as melhores naquilo que elas se propõem. E talvez essa seja a grande realidade da vida, sabe? Gastar todo o seu tempo e todo o suor que você puder, não importa o que seja necessário a ser feito para conseguir um objetivo. O YouTube, para mim, está sendo uma grande renovação de mim mesmo, sabe? Uma superação a cada dia, porque não é fácil gravar, não é fácil criar conteúdo, não é fácil informar e passar informação porque informação de qualquer jeito todo mundo sabe mas uma boa informação é difícil enfim fica aqui esse pensamento para vocês se sair do outro lado estão sendo os melhores naquilo que vocês fazem vocês estão conseguindo cumprir aquilo que vocês desejam para vocês seja eu no canal do YouTube ou vocês com quaisquer sonhos importantes que vocês tenham porque basta ser um sonho para ser importante não deixe as pessoas desestimularem vocês com relação às coisas que vocês fazem de na verdade ele era só para conversar com vocês. Porque eu acho que eu nunca fiz isso aqui, diretamente, assim, ó, com a câmera na minha cara, preciso vocês verem todas as minhas olheiras, minha bochecha inchada por causa <risos> do dente do siso. É, eu só queria conversar um pouquinho mais de perto, expor algumas opiniões. Eu realmente espero que vocês tenham gostado de falar comigo assim. E quem sabe eu não faça mais vídeos desse jeito pra vocês. E pra você aí que tava conversando comigo sobre esses assuntos e que me fez refletir um pouco, obrigado, eu amo muito você. É isso aí, até a próxima. Provavelmente eu vou estar melhor e menos inchado. É isso. Falou.